mano. Oi, Daniel. Bora, com uma aranha, mano. aqui em casa, mano. Hã? Tem um aralho, aqui Perdemos já. Tá? Né? Isso, pô eu Preciso levar lá pra minha vó, mano Não <risos> Na moral Quer me ajudar a lembrar? Ajuda na frente que eu vou ficando atrás <risos> <risos> Puta <risos> Essa, a gente tá bravo. <risos> Quer me ajudar? ajudar não? Te dando, vai tchau. mesmo Tá Protegendo o bravo. Deixa eu deixar o contador cair que cara... Que não Mano, sério, pô! Eu tá... Primo, precisando <risos> de você em bravo <risos> Como é que é, viada? é ah, que ah, tá... <risos> <você. Joga>. Ei... <risos> do meu do meu spawn aqui... Ele não vai não. Ele vai não. Ó, tá batendo. Olha aí, ó. É. Pô, só. A minha jogada foi boa. E ataque. Surprise motherfucker. Quando é que Inimigo, damos de carga Pontei puta, puta. Negativo, tá? Eu agora Tá de É Quer ver. Inimigo Quer perto, perto do, do bosque Perto do bosque Barba, vou te matar agora Vou te matar Vou perder lá do direito. Oh, meu, tá muito aqui, o botando. sangue de Jesus tem poder! Baixem as armas, galera! Foi o batom! Míssel cruzador aliado lançado! Já ah, é. Perto dos trilhos do trem. Olá.